A parábola tem finalidade de representar, ela não é o fim em si mesmo, ela somente representa. Então com que representarei o reino dos céus? Com que representarei todas as coisas do mundo espiritual? Como é que eu vou apresentar ela? Como é que eu, com o com que, que eu compararei? Então isso é uma parábola. parábola.